Esse vídeo vai ser rapidinho. Vamos dizer assim, que vai ficar até como um curto podcast, tá bom? Porque foi feito de última hora, isso aqui era o que eu queria ter abordado no último vídeo, ao invés de falar se FreeBSD questionavelmente melhor que Linux e tal, para poder divulgar o novo material, que saiu o novo guia Foca, galera. E isso me deixou feliz pra caramba ver que o criador do guia Foca tá voltando ativo. Eu vou estar tá trabalhando nele de novo, porque esse manual, galera, esse guia de consulta e aprendizado, ele é referência no país, gente. Tanto que, assim, grande parte de comandos, diretórios, as coisas, sobre Linux no país, está baseado no guia foca. Então, eu estou feliz pra caramba de saber que está tendo uma nova versão. O Gleitson Mazzioli, que é o criador, inclusive, do guia foca, galera, ele deixa lá na descrição que ele é... Gerente de tecnologia da SpiritSec é desenvolvedor do Debian, especialista em segurança e performance. E o cara realmente ele possui certificação LPI 1, 2 e 3. Galera, olha o nível do cara! Entendeu? O cara muito experiente. Valeu aí, Gleison, por poder trazer de volta esse guia-foca manual gigantesco que você fez para a gente. Mantém aquele padrão antigo, né? Você tem a versão para iniciante, intermediário e avançado. O iniciante estava na versão antiga 4.22 e agora está na 5.01. Intermediário era 4.65, agora está no 6.0. E o avançado do 6.43 para o 7.0. Lá mesmo ele escreve algumas das modificações que teve, que por exemplo, tem imagens novas, revisão de capítulos e tudo mais. Isso eu achei muito legal. Porém, eu ainda vou manter a minha crítica que eu já falei no vídeo anterior, que chama se eu indicaria o Guia Foca ou não. Eu menciono, por exemplo, no Guia Foca, galera, que não é mencionado o System D. Na verdade, eu indico lá assim, por que eu não indicaria hoje em dia? Porque aquele manual já estava velho, já tinha quase 10 anos, não dava para utilizar mais. Por exemplo, hoje nós utilizamos o System D e lá não aborda sobre o System D. Ainda da época, por exemplo, do Ryzer FS uh, Mal fala sobre o XC4 E hoje nós temos também o BTRFS, que é a LPI Cobre Então galera, tem tudo isso oh, Por exemplo, também tem o IP Route 2 Que não aborda Inclusive eu estou elaborando um vídeo sobre ele tá? Galera, o roteiro já está todo pronto aqui é que eu não gravei Eu estava muito ocupado, principalmente por causa do curso Aí depois eu iniciei o emprego em uma nova empresa E acabei não fazendo e tem também, por exemplo, o NF Tables, que também não aborda. Galera, é coisa pra caramba. No Iniciante pode, por exemplo, uh, falar sobre flagpack, app image e tal. E aqui, galera, não é colocando defeito no trabalho do cara, pelo amor de Deus. Olha o tamanho do trabalho do cara, sabe? O cara tá fazendo tudo sozinho. Mas aqui vai ter uma sugestão pro Gleidson, que... Poderia delegar isso a outros poderem ajudar, para poder contribuir. Galera, se você está disposto, procura o cara para poder ajudar ele, sabe? Vamos manter esse manual vivo, porque ele é importante para a gente. Sabe, um dos grandes legados que tem aqui no Brasil para a questão de Linux. E ele falou que, inclusive, vai apresentar o Guia Foca, galera, na DevOps Day, que vai acontecer em Vitória, no Espírito Santo, no dia 2 de fevereiro. Então, se você estiver passando por lá, cumprimenta o cara, sugere ele isso e até ajuda o cara, beleza? Eu só quis fazer esse vídeo somente para poder ficar formalizado aqui no canal, porque eu já tinha feito o um vídeo anterior, mas agora o cara está trazendo de volta. Merece essa dedicatória. Não sei se isso é importante para o cara também, mas estou fazendo assim mesmo para poder divulgar. Beleza? Então é isso. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Compartilha para todo mundo ficar sabendo mais sobre o Guia Foca, galera. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E não esqueçam de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. Beleza? Vamos aprender Linux de verdade, galera. É só um abraço e... Falou!